Coloque então a capa de acabamento. Fixe a ferragem no assento da cadeira. A alavanca de regulagem deve estar voltada para o lado direito. Use os quatro parafusos menores. Pegue um dos braços e posicione na parte inferior do assento. Fixe com as arruelas e os parafusos intermediários. Faça a mesma coisa com o outro braço. Posicione o encosto e parafuse com os parafusos maiores. Encaixe o pé na ferragem do assento e pronto! Sua cadeira está pronta para ser usada.